E o Capitu já existe há três anos. E aí a gente, eu lembro que através da internet a gente teve contato com o edital do, do Plateias Hospitalares, que é esse projeto que acontece dentro do Doutores da Alegria. A gente achou é, fantástica a ideia e então há dois anos já que a gente participa desse projeto. Já estamos no nosso segundo ano, a, a experiência é sempre é, muito diferente. Cada vez que a gente vai um hospital é sempre uma nova emoção. E, para hoje é um pouco diferente o que está acontecendo aqui no Parque das Ruínas, porque a gente não está indo aos hospitais, assim a gente está querendo mostrar aqui o que a gente faz nos hospitais quando a gente faz as visitas. Para cada concerto do Trio Capitu, a gente busca preparar o público para ouvir as peças que, que vão acontecer, que fazem parte do nosso programa. Então a gente busca também variar os compositores, é, às vezes cronologicamente, às vezes de acordo com a nacionalidade, isso é uma, uma variação também. A gente gosta de, de sentir o público mais próximo e não com um certo medo ou receio do, do tipo de música que a gente toca, que é basicamente música erudita, a gente alterna também com o gênero popular, mas, como a música de câmara, música erudita, tem um pouco esse estigma, de ser uma música séria, a gente procura quebrar isso, deixar as pessoas bem à vontade. Então, uma conversa a gente acha que, que é muito bom, que faz parte do espetáculo também. Então, a gente apresenta os nossos instrumentos, o nosso processo de ensaio, várias informações que a gente acha que podem ser interessantes e estimulantes para o público. Eu acho que para a gente, assim, o público é sempre querido, é sempre o público. né? E no, no hospital é muito mais especial porque as pessoas não podem sair dali, né? Às vezes não tem muita opção do que fazer. O máximo que elas podem fazer, às vezes, é ler um livro. Então, pra gente, é muito emocionante poder levar o que a gente sabe fazer com muito carinho ali dentro daquele ambiente que, às vezes, é muito sofrido, quase sempre é muito sofrido. Eu acho que esse é um papel importante do artista, que to todos os artistas deveriam ter isso em mente, de ir também até o público que, às vezes, não pode vir até a gente.